E aí galera, esse é o de Bona na Cozinha, eu sou o chefe Marcelo Bona. Eu vou mostrar pra vocês hoje como o polvo é bem simples, algum pessoal tem medo, fala, pô, tem, cada um tem um jeito de fazer, tem medo de fazer, não sei o quê. Vou mostrar pra vocês como é bem simples, nada de panela de pressão, ele tem um segredinho do polvo que eu vou mostrar pra vocês. E é bem simples de fazer, e a gente vai finalizar ele na churrasqueira pra dar um toquinho a mais, um, um defumado. E aqui eu tenho polvo, abóbora, tomate cereja, uma maionese de ervas, manteiga, creme de leite, produto de beterraba, e rabanete, poento. Aqui eu tenho uma água fervendo com cenoura, cebola, alho, e um pouquinho de ervas, tá? Um caldo de legumes básico, que a gente vai colocar o povo. Então aqui o segredo dele, pra ele não enrolar todo, a gente vai colocando ele aos poucos e subindo, pra dar o um choque térmico nele. Dando um choque térmico nele, ele não vai enrolar todo o tentáculo e ficar todo aquele engrubinhado em cima. Mergulhou, como o povo tá pequeno, a gente vai trabalhar nele em uns 25 minutos, meia hora, tá? Segredo do povo para saber o ponto do povo: Espetou, entrou fácil, saiu difícil. Se você espetou, ele vai entrar na hora que ele estiver agarrando, na hora de sair. É sinal que o ponto dele tá bom. E é isso, vamos esperar 25 minutos. Aqui a gente tá fazendo purê, como se fosse um purê de batata normal, né? Só que é com abóbora. Já acrescentei o creme de leite, a manteiga. Se não quiser acrescentar o um creme de leite, tudo bem também, tá? Não tem problema. Vou colocar um pouco de sal e um pouco de pimenta. Coloquei, esperei dar uma secadinha, ele virou um purê de abóbora. Vamos dar uma olhada no polvo, já passou os 25 minutos, entrou fácil, saiu difícil, podemos tirar. Tá praticamente pronto, a gente só vai finalizar ele na churrasqueira, dando aquela defumada nele, aquela crocância nele. Agora a gente vai cortar... Ele em tentáculos, nos tentáculos deles. Você vem aqui, ó, entre os tentáculos. Corta, só para separar ele. Vamos levar ele para a direto. Fogo alto, para ele dar aquela crocância. Dois, três minutinhos de cada lado. Vamos fazer uma cama de purê. Que a gente fazer na cama. A gente vai pegar os tentáculos. vou sentar, tomar cerejas, broto de beterraba, de rabanete, colocar broto de coentro. Vamos finalizar pingando um pouco de maionese no prato. Como vocês viram, é um prato simples de se fazer, sem dificuldade nenhuma. E fica um puta prato legal pra você servir um jantar bacana, tranquilinho. Se não quiser finalizar na churrasqueira, não tem churrasqueira, frigideira quente, rapidinho, um minutinho de cada lado, com a frigideira bem quente dá o mesmo efeito. Pra acompanhar esse prato, temos aqui um chardonnay da Aurora, tá por volta de 30 reais, então. Um vinho bem honesto, bem simples e bem gostoso. Esse foi o De Bona na Cozinha, com o um polvo simples para vocês fazerem um jantar, fazer um almoço. Espero que tenham gostado. Assine a página. Valeu!